Nessa videoaula, a gente entra agora numa estrutura super importante, que, é uma que, é, que são as estruturas de repetição. Okay? As estruturas de repetição são usadas quando a gente quer repetir um bloco de, de operações uh, várias vezes. Okay? E usos bastante, bastante importantes do, do, dos laços né? são, primeiro, você executar a, a mesma série de operações para. É, para vários valores diferentes de uma de uma certa variável, você pode e isso aí você vai usar em termos de tradução de expressões matemáticas para estruturas computacionais de, de, né, de blocos de programa, você vai usar laços para produtórios e somatórios, ok? Esses são os usos mais importantes de laço em termos de programação em termos de programação para cálculo para numérico ok é, a gente começa com o laço com, o número, com os laços com o número fixos de, de iterações o comando para um, para se fazer um, um laço no Fortran é o do e a sintaxe é essa daqui do uma variável que vai ser vai ser a variável que vai ser iterada ok é, do valor inicial até o valor final, com um passo. Depois a gente vai falar sobre esse passo no, no vídeo seguinte. Mas esse passo aqui é opcional. Se você não especifica nada no passo, passo vale 1. Um. Okay? E dentro do do, você coloca o bloco de comandos que você, que você quer fazer, que você quer que seja executado. E aí você fecha o seu bloco com end do. Okay? Então. É, vamos ver como é, que funciona, como é que funciona um bloco de do. Aqui eu fiz um programinha, né, como sempre, extremamente simples. Extremamente simples. Um laço que itera de 1 até 5 e imprime o valor da variável de iteração a cada passo. Então vamos executar esse programa aqui. E aí a gente vê né, que simplesmente ele pega aqui, 1, 2, 3, 4, 5, após o término do laço, vale 6. Esse pedaço aqui não era para dar aqui, é, é um pedaço de um, de um, do mesmo programa, mas mais para frente, eu devia ter comentado e não estar tá comentado, mas tudo bem, não tem problema. Tá? O, que a gente, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, sempre que você terminar o laço, tá, ele vai terminar com o valor seguinte ao valor final, de acordo com o passo que você tiver especificado. Nosso passo aqui é 1, porque eu não especifiquei nada aqui nessa, na linha 14. Okay? Então ele, ele, ele supõe que ele supõe automaticamente que o passo vai ser 1. E nota que o valor da, da, da variável de iteração fica armazenado. É uma variável normal, como qualquer outra, mas ela termina com o valor seguinte ao valor final, que nesse caso aqui é 6, tá bom? Vamos ver o que mais eu coloquei aqui para frente. Ah, sim, valores iniciais e, e valores inicial e final podem ser armazenados em variáveis e passados para o laço. Então, nesse programinha aqui, a gente vê e a gente armazena. A gente armazena. A gente tem duas variáveis aqui, inicial e final. Ok? É, isso aqui pode ser útil quando você tiver. Quando você tiver que fazer o. Fazer o, o, o seu. Calcular os valores iniciais e finais de um, de um laço a partir de uma expressão matemática. Tá legal? E você, vocês vão ver que ele funciona exatamente do mesmo jeito que o outro. Tá. Então, só para terminar, como é, como é que funciona aqui o, o laço? Como é que é? Qual é a estrutura de um laço? Então, se eu pegar esse laço aqui, que já está com os valores aqui, é fácil da gente, da gente seguir. Ele chega aqui e vê. Bom, eu tenho que fazer i de 1 até 5. Então, ele inicializa a variável com esse valor inicial, com i, com, no caso aqui 1. Okay? E já faz a comparação. I é menor do que é, é menor ou igual é menor ou igual ao valor inicial, aqui então ele soma, ele inicializa com 1. I é menor ou igual ao valor, inicial, ao, ao valor final? 5. É, então eu executo isso daqui. Chegou aqui, ele vem para cá, soma 1 ao i, agora meu i vale 2. 2 é menor ou igual a 5? É. Então, eu imprimo. Volta para cá. Soma 1. Um. Valia 2. Agora, vale, agora tem armazen... tinha 2 armazenado. Agora armazena 3. 3 menor ou igual a 5? É. Pá. Volta para cá. Soma 1. 4. 4 menor ou igual a 5? É. Então, executa. Vem para cá. 5. Né? Somou 1. Um. Estava em 4? Vai para 5. 5 é menor do que 5? É. Então eu imprimo. Venho para cá. Somo 1. Um. Valia 5? Agora aí armazeno o valor de 6. 6 é menor ou igual a 5? 6 é. é menor ou igual a 5? Não. Então eu não executo o que tem dentro aqui e saio do laço. Por isso que o nosso laço termina com um valor maior do que o valor inicial, imediatamente seguinte ao valor inicial. Okay? Então, na próxima, na próxima videoaula, a gente vai ver uh, o passo. Okay? Vou fazer um vídeo só para o passo, porque eu acho que vale a pena. E, enfim, a gente se vê na próxima videoaula.